Fala galerinha, tudo bem? Paula Souza falando do canal Dicas e Tutoriais de Marketing Digital Bom galerinha, hoje o tutorial é bem rapidinho Só para ensinar aí como é que a gente vai poder estar tá criando uma conta aí no Gmail E com isso eu vou vir trazendo outros, é, outros vídeos para vocês aí Conforme a gente for usando essa conta do Gmail, ok? Então vamos lá Eu vim aqui no, no Google, tá? Ó. Tá aqui o Google, eu vim no Google, digitei aqui em cima, né, para poder, ou então aqui, ó. Vou abrir aqui, abriu aqui o Google. Em todo caso de vocês aí, vai aparecer aqui, é porque eu ainda não carregou, tá carregando. Deixa eu carregar um pouquinho aqui, que vai aparecer aqui pra vocês. Bom, não carregou não, mas em todo caso aqui, deixa eu botar o celular aqui no silencioso só um minuto. Bom, em todo caso, aqui onde vocês vai aparecer para fazer login. Então, ou vocês colocam direto lá para fazer no Gmail. Digita ali em cima, né? gmail.com. Aqui na barra aqui, ó. gmail.com. Ou vocês clicam aqui para estar fazendo o login. Aqui tem os aplicativos. Vocês podem estar clicando aqui também, ó. Tá? Eu já vim direto no Gmail aqui para fazer o login. Cliquei ali da, da onde eu falei. E agora vamos lá. Bom, como eu tenho vários logins aqui, ele vai aparecer aqui, e-mail, telefone, por quê? Use sua conta do Google, porque eu já tenho. Em todo caso aí de vocês, se acontecer isso e já tiver no computador aí, alguém já usando o Gmail, mas vocês não sabem é, como criar e tá vendo esse vídeo, quando vocês apagarem o e-mail da pessoa daqui, vai ficar assim a telinha, Ok. O que vocês irão fazer? Vocês irão clicar em mais opções. E como você está vendo, não é seu dispositivo. Porque se fosse o e-mail de vocês aqui, mas o computador não fosse de vocês, é só clicar aqui, não é seu dispositivo. Ok. E aqui criar conta. Iremos clicar aqui em criar conta. E como vocês podem ver, abriu aqui a telinha do Google para poder estar criando a nossa conta do Gmail, que é bem rapidinho. Vamos lá, Eu vou colocar o nome aqui, Vou botar Paula Souza. Vamos ver se vai deixar aí, porque já tem tá um monte de conta aqui. Deixa eu ver aqui. Paula. Paula Souza. Canal. Vou botar aqui canal Dicas. Vamos ver se vai. Foi. Vou criar uma senha aqui, aí vocês podem estar criando aí a senha de vocês, tá? Como vocês podem estar vendo, tá embaçado porque são várias senhas que eu tenho de várias contas, ok? Vocês criam a senha de vocês aqui, confirma a senha de vocês aqui embaixo. Coloca a data de nascimento aí de vocês, eu vou colocar a minha aqui. Gente, se você estiver escutando aí no fundo, alguém gritando aí, é o pessoal do outro lado, lá da rua, gritando uma hora dessa, Mas tudo bem, vamos lá. Vou botar feminino. Não preciso colocar aqui o celular. Se pedir, se caso vocês tentarem fazer e pedir, vocês coloquem o celular de vocês aqui. Coloquem o endereço de e-mail, caso vocês estiverem aqui. Tá? Ou o celular, ou o endereço de e-mail, ou os dois. Eu não vou colocar nenhum dos dois, que acredito que vai passar. Vamos lá, vamos clicar aqui em próxima etapa, ó, tá vendo? Vamos a, a, arrastar essa barrinha aqui do lado até lá embaixo. É como se nós estivéssemos lendo tudo isso aqui, tá? Porque aparece a setinha azul aqui, é justamente para vocês descerem como se vocês estivessem lendo. Aí vocês vão clicar em concordo, ok? Prontinho. Bom, vocês podem ver seu novo de endereço de e-mail: é Paula Souza, Canal Arroba Aqui pede para guardar a senha, eu vou guardar porque acaba que se eu acabar esquecendo, <risos> ok, galerinha. Bom, então a conta do Gmail já foi criada. Aguarde o próximo vídeo aí que eu vou estar tá ensinando para vocês como a gente vai poder estar usando essa, essa conta aqui do Gmail, com, criando um canal do YouTube. tá? Vou também estar tá ensinando como vocês podem estar tá fazendo também a conta de vocês no Google Word como vocês gostam de falar aí, né, a pronúncia. Então, vamos vamos lá, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Vou clicar aqui em continuar para vocês verem. Ó, tá aí, pronto. São as configurações da, da conta, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu posso estar tá gravando o próximo vídeo mostrando essas daqui antes, né, de, de tá? fazendo o vídeo do, do YouTube aí. Eu vou estar tá mostrando isso aqui, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí. Dê aquele like maroto aí no, no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum vídeo do canal. E vamos que vamos. Ah! E lembrando galerinha, da fique sempre de olho na descrição. Eu às vezes, quase sempre. Lembrando galerinha, fica sempre de olho na descrição, que eu sempre estou colocando aí novidades, tá? Que eu recomendo para vocês coisas top mesmo para estar ajudando vocês aí no processo da internet aí. E para aqueles que querem trabalhar em casa, fique ligadinho aí no canal, que vai estar sempre surgindo algo bem interessante para ajudar vocês a estar tá conquistando a liberdade financeira na internet, ok? Bom, espero que gostem aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.